Olá malta bem vindos ao aulas de html, css e javascript Hoje nós vamos introduzir um slideshow No nosso site ok malta estou a trabalhar com linux não sei se reparar Estou agora a trabalhar com linux, Eu também tenho o windows mas estou a trabalhar com linux e, Malta quem tem linux pode na mesma seguir este tutorial ok? até porque eu tenho o Sublime Text 3 também para o Linux e ele também existe para o Linux e para o Mac e podemos fazer as páginas HTML em Linux em Mac, em Windows, em qualquer plataforma ok bom o que eu vou quero fazer é algo parecido com isto Isto tem tempo para, transit, para fazer transição de imagens É um scriptzinho que está aqui a correr E portanto isto foi uma página que fiz teste E que eu agora quero Passar isto para o nosso site E na verdade quero tirar o banner do lado, não é? o nosso fundo preto Está Na minha home malta como eu tenho o linux eu passei o site passei o site tudo para aqui tu estás a jogar até mil eu já tentei fazer não foi aqui eu criei aqui uma página slider e tentei fazer aqui o slider mas sem sucesso depois apaguei isto tudo portanto agora vou criar de novo Malta, temos aqui uma pasta mg que vamos meter aqui as imagens. Podemos ir aqui buscar imagens de qualquer coisa, ok? Eu lembrei-me de buscar imagens de carros e de oficinas, mas qualquer coisa, ok? Se fosse um site para um hospital, podia ser imagens do hospital. Se fosse um site para uma universidade, podia ser imagens de alunos, de, de caloiros, qualquer coisa. Para uma oficina imagens destas, para portanto que as imagens devem ser adequadas ao tema. Tá bom? Bom. E eu agora vou fechar isto tudo, porque não me interessa nada disto. Ok. Vou fechar isto também. E vou abrir a minha pasta. Está aqui na, na home home e vou abrir os tutores html. Ok, está aqui a minha pasta e agora vou simplesmente copiar o meu index. Não, não quero o index. Quero o... Uh, porque eu já quero ir buscar o layout ok? Quero o... Para ser a 6. Ctrl A, Ctrl C vou, a... vou tirar isto, vou tirar isto e vou tirar isto. Vou slider. E vou colar... E yeah, é assim. Ok? E vou chegar aqui. A ando de sítio, e vou pagar este título já. E este tira, vou deixá-lo. E agora eu já tenho aqui um código preparado uh, para fazer. Uh, para fazermos um slider. Temos aqui o slider que pode vir já para dentro disto. Estas tags são para, que servem para inserir imagens AMG Como nós já vimos numa das aulas anteriores Elas permitem-nos inserir imagens Eu não gosto do data source. Quem criou, este código não é meu De certa parte Quem criou isto com data source. Não gosto Ok AMG01 AMG02 AMG03 AMG04 não quero nada disto. Vou tirar isto. Também não quero source. já está ali atrás. Ok. Ok. Ctrl S para salvar, vão salvar-nos salvar sempre alguém okay, malta. Nunca sabem o que, é que, que, que é que acontece no vosso computador. Deixa para amanhã para lidar em baixo. Ou dois para, para daqui a 5 minutos melhor dizendo. Como sempre sempre salvar regularmente. E bora vou, vou tirar isto. E isto também pode ir. Ok. E temos aqui uma livre. Vou passar destes três css e deste estilo Estas css é que vão de certa forma formatar o... Isto não faz falta aqui, isto foi uma experiência minha A Swimby, ah não faz falta fazer, isto é do menu, é do menu ok? Portanto isto está direito que se tal a estragar é tudo. CSS é com maiúscula Agora aqui, isto já é código, já não era código meu, ok? Portanto vou renomear tudo para CSS uh, Só ver aqui a coisa na CSS Não Ok, este fecheiro pode existir na CSS que não há conflitos E este vou chamar é mais de vou ficar isto outra vez. Vou chamar aqui o script logo aqui abaixo do, da div okay. Vou pôr aqui dois scripts logo abaixo da div Um deles chama, vai chamar este script aqui A image slide acabou estou a estudar, também não é meu mas estou a estudar, É o código de fonte que, que encontrei e que eu estou a estudar e que depois vou tentar ver o código com vocês quando já tiverem conhecimento do código e agora tem aqui um script, tem aqui uma variável em um javascript que se chama slider que aponta para o um construtor e mais slider uma função slider em que eu passo o id do meu div o meu div chama-se slider o meu id do div chama-se slider e depois digo eu digo, não, chama o um método que começa ou inicia o, o slider. Que é este método aqui: inicia. Slider. Isto é uma função JavaScript, um método JavaScript. Ok? Se bem que no JavaScript, construtores são quase equivalentes a métodos. Parecido. Ou seja. Só uma curiosidade: podem investigar em JTS? Não é? Em JTS, uh, ups, estão é um script malta. Já ia já a ia, já ia, já ia minha a aqui a fazer código a fazer o comentário pessoal que estava a trabalhar com HTML, mas cuidado que antes das. das Dentro das tags script quem, quem reina é o javascript ok Ou seja quem manda é o javascript portanto Muito cuidado em jts Construtores Não sei se já abriram este símbolo malto Três iguais ou seja é, quase, é super equivalente a, a funções ok Vamos buscar o script aqui aos documentos que eu preparei aqui uma pasta para com os meus fecheiros que ia fazer falta. Com estes fecheiros de instruções que ia fazer falta. E vou buscar o script. E vou mandar o script para JTS. Ok. Vou ignorar isto. Eu. Vou já também buscar as CSS. Eu preciso desta, desta e desta. Portanto, volto aos comentários. estou aqui uma CSS, vou ter que aqui o escala aqui ao código fonte está aqui alguns Acho. Está aqui em temas ok bom mesmo copiar esta pasta isto é não é código meu vou copiar esta pasta e vou simplesmente obedecer aos critérios top não ok então me falta o CSS estará em temas de fonte ok agora vou comentar isto uma questão de tirar medidas de, de tirar medidas ou melhor eu não vou comentar isto eu vou botar a adivinhar a medida do, do, do banner isto em princípio está pronto ok prontinho a trabalhar e depois também vou analisar as CS, CSS e Vou analisar CSS e uh, ah. javascript JavaScript CSS Quizes falta-me este esta CSS a mes slide. Estava -me a faltar uma css para, para o projeto Eu vou disponibilizar este código fonte uh, muito em breve no meu site vmacpersonal.tk O objetivo desta aula para além de ser um slideshow que recorre a javascript Esse é um slideshow no, no banner substituir o banner para um slideshow o objetivo desta aula é também voltar a, a brincar com as margens ok? é importante saber manipularmos as margens do, do nosso site e sabemos fazer layouts com, com a man e manipular a imagens, uh, imagens manipular as margens e todos os componentes do html bem, não é? sabemos manipular bem todo, todo, todo o site através das margens. Margem bottom, margem left, margem top saber que por exemplo a imagem top a imagem não a imagem top se temos 20px não é? ele vai para baixo se dissermos menos 20px ele vai para cima e a margin bottom acontece precisamente o contrário e na left e na right é muito semelhante, ok? Só que é ou para a esquerda ou para a direita. Nós já vimos na aula passada uma brincadeira com, com margens e já estive a mostrar um bocadinho de como manipular margens. E o objetivo desta aula é continuar, a manipular margens para irmos apercebendo o que é que elas fazem no site. <coughs> Também com <constipado>, peço desculpa. <coughs> Bom, CSS, toca a colar. mais slider, está aqui a nossa CSS Ok Quase a página, vamos testar a página Está mais que na hora Slider uh -oh. Vamos verificar isto Bom malta peço desculpa por este lápis que eu tive agora Tem aqui gente atrás de mim a falar-me Eu não queria, de certa forma ter aqui a trabalhar em silêncio E não queria Pronto, não queria incómodo de certa forma e uh... Bom vamos continuar Eu já consegui pôr aqui o template em parte da área. O uh, nosso celular só que agora, estamos aqui a dar uns problemas. O que é que se passa aqui? Ele trabalhou tão bem no fecheiro. Bom, para não perdermos mais tempo. Eu sei que ele aqui que está a trabalhar portanto eu vou copiar o, o exemplo tal como ele está. Vou aqui ao meu get it. E vou adaptar este exemplo. Só em termos de, de, das imagens vou adaptá lo Vou dizer aqui que a imagem é 1. Ou melhor que é a imagem template auto um imagem template auto dois Eu vou já testar as duas imagens não não quero trabalhar ver aquela coisa no, nos documentos, energia ah, ok, esta esta imagem de facto é muito pequena para para o layout Passa aqui. Isto. Isto aqui é uma coisa até mal. O nosso script está aqui a funcionar É este retângulozinho branco Eu estou a ter problemas já é esse de as imagens Vou tirar aqui o Ida, que este Ida parece-me que está tá a de certa forma Até me estourava. Eu estou a ter aqui algum problema que de momento não estou a descobrir, mas quero, mas quero despassar isto muito rapidamente, portanto vou buscar aqui, não vou buscar aqui a pasta e a copy, ok, e vou mandá-la para uma Vamos lá para aqui para os histórias. São pastas iguais, ok? Não, quero mesmo esta pasta lá dentro. Melhor, quero estas imagens todas na raiz. Aqui. Estas imagens que também podem ir para dentro de um destes templates O sample por exemplo Mas agora, agora vou ter que ir lá buscar tudo outra vez Só a título de exemplo vou buscar estas imagens E vou mandá-las para aqui perante a raiz E aqui no HTML vou voltar com isto tudo atrás Comida e comida era eh. ok. Será que é ali o tamanho que estava. Será que é isto que está a lixar? Não. Isto é o tamanho do, do slide. 900. Por pois. Isto é assim para põe uma árvore maior. Altura para ir para para metade. Ok. Menos seis anos. mesmo assim este barante, ai vamos tentar diminuir isto. Aqui no Ida Ou CSS do Ida Estilo Também 100% Assim fica que é o container. Ah não, não é este estilo, o estilo é que <risos> Vou aqui uma nova regra Isa 8 600px no máximo Ok. E agora não. 220. sendo que o slider. máximo height dos outros peixes Vou dizer aqui margin. Top. Menos 50px. Menos é muito. Menos 30. Oi menos 20 será que já vais entrar dentro dele? Por favor? Ah, assim agora posso jogar com a altura do.. Ainda uh, posso jogar mais com a altura do, do banner. Posso mesmo dizer 120px? E 20px de margem Isso é muito 10 Ok 230 Ok Menos 10 Tá bom Agora vou jogar com ele para... Tá bom, mas está bom nada. Menos 5. Se assim já está melhor, já está mais equilibrado. Vou jogar com ele em, em tamanho. 900. 1100 Px. Quero mais. 1300. Está bom. Isto aqui é que está um desastre. Não me interessa, podemos tirar isto. Ok, é este HRF. Que é HRF. E este é MG. Ok. Pronto, já saíram daqui. Agora o que é que se passa aqui para ele. O que é que se passa aqui para ele estar-me a, a não apresentar as imagens direito? Ok, este é o script. o um nele. Será que é o container que me está a estragar isto? Afinal é a CSS, está aqui, aqui vejam lá o que, é que uma barra faz. Tinha aqui as barras e as barras estavam aqui a, a esturbar eram as CSS que estavam aqui a esturbar no fundo não estavam aqui a, a ser chamadas direito e portanto agora só foi chamada uma, duas imagens porque eu só testei duas Aliás até posso pagar isto tudo meter isto outra vez 4 vezes eu pensava que tinha aqui algum problema no, dentro do meu da minha div do meu slider e afinal esta CSS estavam ser mal chamadas Ok, em princípio agora tem há que trabalhar bem, ok? Espetáculo! Malta vamos voltar a brincar com as margens só para acabar um bocadinho Isto, isto é trabalho vosso Se eu agora chegar aqui o meu acelerador Série margem bottom cinco PX, vamos lá ver o que é que acontece. Ok, okay. eu não quer fazer nada. Já vimos aqui margem top. a imagem top ele vai para cima se eu ser menos 50 ele andou para cima se eu ser 50 ele vai andar para baixo olhem olhem o banner a sair, a sair do o banner olhem o slideshow a sair do sítio dele do sítio que nós colocamos acho que o é valor disto que era menos 5 não é menos 5 px só para confirmar vou voltar para menos 5px o valor original exato era -5px. menos 5 px menos 5 px bom se eu lançar aqui margem left 30 pixels olhem, andou para a esquerda nota-se perfeitamente que, o, que este canto esquerdo do, do banner está maior que este canto direito o preto não é? nota-se perfeitamente a barra preta maior do lado, do lado esquerdo do, do banner em relação ao, ao lado direito parece que o... parece não o slider o deslocou-se slider mesmo para a direita ok? Se agora fizer a imagem left menos 30 vai acontecer o contrário. O parece que até aumentou e deslocou-se para, para a esquerda, ok? Bom malta, o objetivo da aula 2 era isto. Continuem, um grande abraço, subscrevam, não esqueçam de subscrever Malta em breve aulas de programação já com C e C Sharp. Vou também começar, ok? Portanto, a continuação de uma boa noite e não se esqueçam de subscrever.